diferente ela. E aí? Gostaram do meu novo cabelinho? Esse vídeo é pra contar como que está sendo a minha experiência com a Box durante essa transição. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você é velho de guerra aqui, não esquece de deixar seu like aí, senão você vai esquecer. Já deixa agora. Então depois o vídeo acaba e você esquece. Não sai daqui porque tá começando um vídeo muito foda aqui no canal. Música <risos> as tranças. Tranças realmente cresce o cabelo? Ajuda a crescer o cabelo durante a transição? Não sei. <risos> não sei responder isso ainda, porque eu transei agora. Não tem nem duas semanas que eu estou com as box, tá? Porém, eu acredito numa coisa. Eu acho que não existe um milagre para o cabelo crescer. Eu acho que o cabelo crescer é uma junção de várias coisinhas que a gente tem que fazer. Óbvio, a nossa alimentação, né? Porque antes da gente cuidar do que tem fora, a gente tem que cuidar do que tem dentro. Inclusive, eu falo muito sobre alimentação no meu Instagram, porque eu tenho uma rotina. Pelo menos durante a semana, eu procuro comer comidas mais saudáveis. Comendo mais verduras, mais frutas Porque isso também ajuda No crescimento capilar, no crescimento das unhas No fortalecimento do cabelo e das unhas Então a primeira coisa que você tem que fazer É ter uma alimentação saudável Independente de trança ou não, tá? Segundo, mesmo você usando trança Você tem que cuidar do seu cabelo O seu cabelo tá aqui Então não adianta você colocar a trança e esquecer também Do seu cabelo, que não vai adiantar o Seu cabelo vai acabar, na verdade, quebrando ou danificando E as tranças também não vão te ajudar em nada Então galera, cuidem do cabelo de vocês mesmo de trança, ok? perguntinha que estão me fazendo muito agora que eu tô com as box, qual é os produtos que eu tô usando? Faz pouco tempo, né? Que eu estou com as tranças, mas tem um produto que eu tô usando muito, que na verdade eu já usava antes, tá? De colocar as box, mas agora eu tô usando mais ainda. Não sei se é pelo fato de eu ter esses espaços aqui na raiz, que acaba me dando mais liberdade pra poder passar a mão, massagear, ficar mais fácil. Fui ia falar pra vocês esse bomba tônico anti-queda, eu já usava o tônico fortalecedor, aquele que tem o rótulo azulzinho, que vocês já conhecem dos produtos que a gente passa no cabelo, o nosso cabelo suga os nutrientes. Porém, com trança, o nosso cabelo, ele tá envelopado, né? Ele tá encapado. Então, as nossas pontas quase não recebem. O tônico, você não vai passar nas pontas do seu cabelo. Você vai aplicar ele diretamente na sua raiz. Então, durante o tempo que você estiver usando as suas box, não esqueçam de fazer o uso do tônico, tá? Isso daqui tem tudo que o seu cabelo precisa pra crescer de uma forma saudável. Pra você que tem problema com queda de cabelo, você você tem aquele problema de na hora de pentear, cair muito o cabelo na escova. Ou quando você vai lavar a cabeça debaixo do chuveiro, fica caindo aquele monte de cabelo, fica aquele monte de cabelo ralo, que depois você fica com nojo de tirar. Uh, é que eu também tenho. Isso daqui é tudo que o seu cabelo precisa, tá? Vou ler um pouquinho do que tá escrito aqui no rótulo pra vocês. Esse produtinho aqui da Salon Line é liberado. Vocês vêm me perguntando: é liberado? É, li é liberado esse daqui, tá? Ou seja, não contém óleo mineral, sulfato. Petrolato, parafina e silicone, tá bom? E o que ele tem que o seu cabelo precisa, galera? Broto de bambu, aminoácidos, creatina. Você vai despejar isso aqui, tudo aqui, ó. Na sua raiz. Toda vez que eu vou usar, eu tiro essa tampinha. Ele já vem com esse biquinho fininho pra você justamente só virar ele e ir apertando. Fácil aplicação. E vai massagear, e vai massagear. Aplicar e massagear. Isso ativa a circulação, né? E muita gente aqui sabe que quando você ativa a circulação, você estimula o crescimento capilar. Tônico fortalecedor. Pode ser usado todos os dias? Sim! Pode ser usado todos os dias, duas vezes no dia. Pode abusar do tônico. Isso aqui é só coisa boa, é só nutriente Que você vai estar tá mandando direto pro seu couro cabeludo Direto pro seu cabelo Quanto mais nutriente você mandar, mais o seu cabelo vai desenvolver Mais o seu cabelo vai crescer Depois que você lavar a sua cabeça com shampoo, com condicionador Vai lá, aplica Se você lavar de manhã, aplica de manhã Antes de dormir, ai ah, eu vou dormir Vou aplicar um pouco de tônico na raiz Aplica só na raiz Massagia E vai dormir, abusa sim Porque quanto mais você usar o tônico fortalecedor Mais forte o seu cabelo Vai ficar. Vocês podem comprar lá no site da sala online. Vou deixar aqui o site pra vocês: Lojadasalonline.com.br porque talvez agora por esse período difícil aí que a gente tá passando, vocês não encontrem em farmácias e em perfumarias, tá? Vocês conseguem encontrar no site online da sala online. Terceira pergunta que eu tenho recebido muito: Laís dói pra dormir? Laís, você sentiu dor? Muita a dúvida da galera é se dói, se trança dói. Porque você vê o babado puxando? aqui já te dá aquela sensação de dor acho que isso depende muito do profissional que você faz e tem pessoas tem trancistas que têm o costume de trançar bem apertado porque ele não tá errado tem que trançar apertadinho mesmo para poder durar mais tempo porque uma trança dessa dura de dois a três meses então quanto mais apertadinho trançar mais tempo vai durar porém se você é o tipo de pessoa que tem o couro cabeludo tem a cabeça sensível posso trançar o cabelo mesmo minha cabeça sendo sensível Pode Você vai pedir pro profissional que vai trançar o seu cabelo Pra trançar um pouquinho mais frouxo Igual as minhas Eu optei, isso foi opção minha, tá? Vocês podem ver que tem poucas tranças na minha cabeça Vocês conseguem até ver o meu couro cabeludo Pedi pra fazer poucas tranças Foi opção minha Geralmente trancistas profissionais Tem uma quantidade certa de tranças Pra você colocar na cabeça Pra conseguir preencher o seu couro cabeludo E não ficar esses espaços aqui ó. E pra ele ficar esses espaços aqui Entre as tranças Não fica bacana Esteticamente não é legal, entendeu? Porém, o que o profissional acha Não importa Ele tem que fazer da forma que você se sente bem Da forma que vai te agradar Então ela fez essa quantidade Eu não acho que esteja com pouca trança E pedi pra ela também fazer um pouco mais frouxo então eu não estou tendo dificuldade na hora de dormir E também não estou sentindo dores Tá bem frouxinho, tá vendo? Thaís, é qual foi o cabelo que você usou? Usei o jumbo na cor preta Não importa a marca, tem que ser jumbo No caso, a cor que você sempre né? Quinta e última pergunta Realmente é mais fácil passar pela transição com as tranças? Vidas, isso é muito pessoal, tá? Vocês já sabem que o meu método pra enfrentar a transição capilar Tá sendo as laces, que eu sou apaixonada Que são as laces de cabelo humano e dessa vez eu optei em trançar pra realmente fazer alguma coisa diferente eu gosto de ficar um pouco com o meu cabelo natural, gosto de usar os meus rabos de cavalo, gosto de usar as minhas laces eu gostei muito da Laís trançada achei que ficou muito estiloso achei prático também porque você já acorda com o cabelo pronto o mais foda de colocar a box é o fato de você acordar com o cabelo pronto porque quem passa pela transição sabe que é muito difícil cuidar do cabelo com duas texturas então assim, a praticidade que as tranças trazem é muito grande, então se você tipo de pessoa que não tem tempo às vezes de ficar arrumando cabelo, não tem tempo às vezes de ficar lá escovando, que também não é uma coisa bacana você ficar escovando e chapando o cabelo durante a transição, porque isso acaba mudando a textura dos seus cachinhos. Uma vez ou outra pra você ver o tamanho, ok, mas toda semana também não é bacana pra você que tá querendo realmente assumir os seus cachos ou o seu crespo. Passar pela transição trançada, eu acredito que seja muito mais prático, muito mais fácil. Porém, eu sou a louca da maleoa, né? Gosto de mudar. Tá sempre mudando. Enquanto eu puder testar coisas diferentes nessa transição, eu vou testar. Vou trazendo tudo pra vocês aqui no canal. Mas ao todo, tô muito apaixonada. Mas é aquilo, daqui a pouco eu já quero fazer outra coisa, porque eu sou de lua. Mulher de fase. Olá, queridas! Esse vídeo foi só pra responder algumas perguntinhas mesmo, pra mostrar pra vocês que eu estou de visual novo, já gravei vídeo novo, já tirei foto nova. Pra vocês que não me acompanham no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, porque então, sempre que eu faço alguma coisa diferente, alguma coisa louca, eu sempre posto no meu Instagram primeiro. Então, gente, não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? E no TikTok também, que eu faço várias. vídeos muito foda. E se caso vocês tiverem também mais alguma dúvida sobre trança, quiserem que eu traga algo diferente aqui pro canal sobre trança, alguma dúvida de vocês, deixem aqui nos comentários que eu vou ler tudo porque eu pretendo ficar mais algumas semanas com as tranças e eu posso trazer também mais alguns vídeos aqui pra vocês no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Já se inscreveu no canal? Ó, oh, tô de olho aí. Também ativem as notificações aqui no sininho aqui embaixo porque, gente, no YouTube cada vez mais difícil. Eles não estão entregando pra vocês os vídeos quando eu posto aqui. Quando vocês ativam as notificações, o YouTube é obrigado a notificar vocês quando eu postar vídeo aqui. Um beijo, minhas vidas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.